Olá pessoal, eu estou aqui com essas caixinhas de, de sonda multilaser As caixinhas de sonda de computador E ele está ele com o um som muito baixo O som tá muito baixo mesmo, quase não dá para escutar Então eu vou dar uma olhada aqui para ver o que é O que está acontecendo Porque ele não... Ele não dá um som muito legal não, o som é muito baixo. Eu vou, vou ligar ele aqui para para você ver. Trabalhando durante o dia, e ele pegou essa mania e repete isso toda a noite quando chega em casa. Ele engole sua comidinha então ele segue para a sala de estar, onde tá ele abre caixa de fuga. Clique. Isso aí é o é o máximo de volume que ele tá dando. É o máximo de volume que ele tá dando. Não é muito bom, não, não tá muito legal não, vou dar uma olhada, o que é, se tem alguma coisa queimado, ou se tem algum fio torado, vou abrir ele pra ver, oh, ele é da Multilaser, já de som 2 em 1. Um. Produto importado da China, como sempre, né? Vou, Vou ver aqui como é que eu abro ele. Ele já tá no máximo. Tá no máximo já. Mas mesmo assim não tá saindo um som que preste. Ó. Levam 15 a 20 segundos para a tela ligar. Um período de tempo que ele fica ansioso. Mas ele supera de alguma forma. Talvez apareça o cachorro, lê uma revista ou algo assim. Então a tela fica iluminada e ele também um pouco. E lá, na frente dele, ele vê pessoas é. em todos os tipos de trajes antigos e engraçados. Todos matando uns aos outros em larga escala. Um especialista afirma que a família média pode ver mais mortes. Tá muito baixo. Ele não, não tem parafuso em lugar nenhum. Não tem parafuso. Ele não tem parafuso. Ele é de encaixe. É de encaixe. Dessas caixas aqui só tem. Só abre assim. Ó. Tá vendo aí? Ah, pode ser que aqui tenha parafuso Pera aí, deixa eu ver ah, Aqui tem parafuso Tem parafuso aqui Deixa eu tirar aqui esses parafusos Já já eu volto Tá aqui ó, abri ele Agora eu vou ver se tem alguma coisa queimada Vou dar uma olhada aqui, a plaquinha dele da fonte A plaquinha da fonte e a plaquinha do amplificador Vou ver se tem alguma coisa ruim aqui O que que tá acontecendo, porque não tá saindo som Vamos descobrir O fonezinho dele O que, que tem de errado e já já eu volto. Olha, descobri o que é na entrada de, de áudio aqui. Ó, tem um resistor aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Tá vendo? Peguei a entrada de áudio, esse resistor tão queimado, não tá passando o áudio pra cá. Eu vou trocar esse resistor, é isso aqui, lá no canto ali, Zoom aqui pra ver Pronto, ali ó Dois resistorzinhos Esses dois resistores aí ó. Vou trocar eles Vou trocar esses que é estão ruim. Por isso que não tá, não tá passando alto Eu descobri o defeito, o defeito tá nesse, nesse potenciômetro aqui ó. Aí não passava som pra, pra cá ó, Vou botar aqui para você ver Eu fiz uma emenda aqui ó, e botei o, a entrada de som pra cá Era linda então eu vou fazer um a... Tá vendo Ninguém homem, deu certamente... A entrada é aqui, ó. Daqui pra cá tá, tá... Não tá passando por causa desse... Desse potenciômetro aqui, ó. Eu que todos os fazendeiros de cima e abaixo naquela estrada receberam a mesma atleta. Pronto, ó, terminei aí. Agora... Botei essa luzinha aqui, vermelha Porque ele tava com a luz Verde Tava com a luz verde Eu mudei e botei a vermelha Agora vamos ver ele funcionando oh. Agora vamos ver ele funcionando Ó oh. Vou ligar ele aqui. Agora pense nisso por um momento. Ouvimos muito sobre as atitudes positivas e as atitudes negativas. Ou pensamento positivo e negativo. Pronto. Pronta. Agora tá. Tá tudo pronto aqui. Agora sim. Tá funcionando tudo direitinho. Vamos ver, vamos ver aqui funcionando. Bem, algumas pessoas pensam que devemos lidar com duas forças. Isto é, para atrair o bem, nós devemos acabar com o mal. Para sempre atrair o bem, devemos acabar com o mal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio, não trabalhamos com frio e calor para nos aquecer. Esse é um processo muito simples, e estamos falando aqui. É um processo mental. Nós construímos uma... Pronto, aí tá, tá terminado o serviço aí. A caixa agora tá, tá boa toda. É isso aí, quem gostou, curte, compartilha e comenta.